Olá a todos, eu, faz um tempo que eu não gravo o vídeo é, da Cura Quântica Estelar. Bom, a pedido de uma amiga, estava falando sobre os exilados, né? Ela pediu para eu explicar um pouco mais. Bom, seguinte, a é, primeira questão é que ninguém, ninguém de nós estamos aqui, estamos na Terra, não somos da Terra. É, to, todos temos uma, uma origem estelar é, viemos de algum lugar é, agora para descobrir isso é uma caminhada bem longa de autoconhecimento e e descobrir de onde viemos é uma tentativa de voltarmos para de onde viemos né? é, enfim o que aconteceu foi que teve a guerra de Orion. Essa guerra, é, ela, é, ela aconteceu na constelação de Orion e em diversas dimensões e em diversas realidades paralelas. É, e ela acontece, aconteceu de uma maneira atemporal. É, diria que até ela pode estar acontecendo ainda ou ela pode nunca ter acontecido. É, dependendo da realidade paralela é, na qual na constante paralela na qual a gente se encontra pode ser que você pode ser que ela não tenha terminado ainda mas Teoricamente essa guerra terminou há mais ou menos 6 bilhões de anos atrás. Com isso é, tiveram vários planetas que foram destruídos né, dizimados como capela tal 7 boronaki, e Maldec também, só que Maldec, a destruição de Maldec não foi decorrente da guerra, foi sim decorrente de um colisor de partículas, né, como o colisor de Hadronos que tem na Suíça, estavam fazendo teste desse colisor, porque esse colisor, o que acontece? Ah, o colisor de, de partículas, ele causa uma frição atômica, na qual é possível ab abrir um buraco negro, esse buraco negro pode ser um portal que é o chamado Stargate, que você consegue viajar de uma dimensão para outra em segundos, é, em vez de... já a teoria do Einstein já explica, né, quando você viaja de um ponto A até o ponto B, por exemplo, se você levar mil anos, você pode desdobrar o tempo, né, desdobrar o tempo e espaço, e aí você desdobra, né, isso aqui, né, como se você dobrasse e você aproxima o ponto A do ponto B, assim você faz uma viagem mais rápida, isso para fazer isso é, é, essa tecnologia ela é empregada é, e com o stargate né o stargate é simplesmente um salto né de uma galáxia para outra de um universo para outro aí já são várias questões aí em volta é, o estudo é mais aprofundado em torno do stargate bom o que aconteceu foi que muitas almas é, antes a Terra, ela era povoada por dragões é, Que são as Hidras, né, os dragões alados, as Hidras E o que aconteceu foi que, assim, pode ser que algumas informações que eu estou falando Não estejam tão precisas, porque eu também, é baseado nas coisas que eu li Nem, nem tudo eu lembro, mas eu estou tentando fazer um, um resumo aqui, né, do que eu lembro mas todas essas informações estão no site do Rodrigo Romo, rodrigohomo.com.br né, da cura quântica estelar. Bom, antes da, da Terra ser. antes da. a Terra recebeu as almas. Antes tinha aqui um projeto que foi comandado por Toranque, Shontor, que era é, foi o projeto onde tinham as, a, os seres né, é, dentro da, de Mu, Lemúria e, e Atlântida. E dentro desse contexto, né, essas, essas civilizações elas tinham um, um alto poder de, de, de teletransporte de si mesmo entre várias dimensões, é, tinham um contato direto com os elementais da natureza é, e não existia o que podemos denominar como a egrégora da maldade, né, entre aspas. É, não existia a dualidade nessa realidade, né? E o que aconteceu com a guerra de Orion aconteceu que várias almas foram resgatadas dos planetas quando eles estavam explodindo e mais ou menos assim, os comandantes estelares, né, Toranque, Shontor, eles ficaram meio com uma bucha na mão, tendo assim, e agora o que a gente faz com esse povo, né? Esse povo precisa ir para algum lugar para evoluir, uma das opções era, que eu li recentemente no Experiência Morontial, era estipular a segunda morte cósmica, que é, a primeira morte é essa morte do nosso corpo, onde a gente deixa um, um veículo corpóreo, a alma deixa e vai para outro veículo, outro corpo, a segunda morte cósmica é uma, uma morte da alma, é como se fosse um reset, assim, é, onde a sua alma apa é apagada toda a memória de, de diversas encarnações, pode até ser de bilhões de anos, tudo isso é apagado e a alma volta a ser um composto atômico, para que recomece numa caminhada é, de evolução, mas é, isso era uma última, da, última das medidas que, eles, que eles, eles queriam tomar, porque eles sentiam que essas almas elas tinham que passar por um processo evolutivo. O que aconteceu foi que, na marca, mais ou menos, de 87 mil anos atrás, no planeta Terra, aconteceu um êxodo né, dessas almas que estavam em diversos planetas. É... Com a presença é, aqui no, tem um texto do Rodrigo Romo que ele fala do Caligasto né ele fala Caligastia e tal que foi é um comandante estelar que trouxe as almas de Capela tal sete e essas almas é, elas elas tinham passado por diversos conflitos até com, com o povo com o povo de Tuban e Rigel com os, os reptilianos draconianos e dentro desse, do contexto do, do, da memória celular dessas almas tinha muito a egrégora do medo, da culpa da raiva, do ódio, da matança da destruição do controle aí, aí no momento assim é, existia uma a, existia uma um, um, antes de, de, de, do, do Carigasto trazer essas almas para o planeta Terra existia um, um o, a cúpula de cristal, que é uma organização que estipulava quem que ia encarnar, quem que não ia encarnar, para que o projeto da Terra conseguisse continuar sem a dualidade. Não existia dualidade na Terra, não existia o um bem ou um o mal, existia, uma, é uma, existia uma, uma convivência harmônica entre tudo, dentro daquele contexto da Lemúria, do, né, naquela, naquela época, Lemúria, Atlântida. O que aconteceu é que essas almas, elas vieram assim, Caligasto meio que passou por cima da, da, das diretrizes do, da cúpula de cristal é, forçou que essas almas encarnassem aqui, ao mesmo tempo tinha o projeto que era comandado por é, Achirion, que é um siriano que ele estava ele é, trabalhando no projeto, é, de, é, projeto Metron junto com os, é, os seres de Nibiru e os Anunnakis. Acontece que a hora que essas almas de Tau-7, todos que tinham um, um gradiente de dualidade muito elevado, encarnaram na Terra, todos os, os, os planos e todos os, os projetos evolutivos é, é, entraram numa bagunça geral, assim, onde começou a ter essa, essa energia da, da morte, da destruição, da magia negra, todas essas coisas foram trazidas por esses seres. O que acabou é, contaminando, digamos assim, a, os seres que aqui viviam, os elfos, né, que aqui viviam na Lemúria, na, na Atlântida. Assim, eles acabaram sendo contaminados ou até seduzidos pela, por essa energia da magia negra e do. O que acabou aumentando mais ainda esse gradiente até o momento onde aconteceu o grande dilúvio e todas as almas que estavam aqui, muitas das almas da Lemúria, da, da, do, de Mu e da Atlântida conseguiram ascensionar, só que muitos, alguns ficaram presos aqui dessa época e os, esses seres de 7, Boronac, é, enfim, entre outras... Albas que pode ser eu, você, todos nós. Depende, é, aí precisa ver a linha estelar de qual, de, de onde você, e onde você vem. É, muitos estavam aqui também, eram comandantes que estavam trabalhando numa, num processo evolutivo aqui, ajudando os processos evolutivos do projeto Metron, que é de Met Metraton, é, e ficaram presos aqui todo mundo ficou preso aqui na roda encarnacional, porque teve, no momento que teve essa grande dualidade, foi necessário é, estipular uma barreira de frequência, para que as almas ficassem, meio que presas aqui, porque esse, esse gradiente é, de negatividade, assim, ele se alastraria muito pelo universo, mais ainda é, causando outras guerras, e eles estavam num processo de cessar fogo e de apaziguar as guerras, né? Foi por isso, depois da, da explosão de vários planetas, né? É, enfim, junto disso, vieram uns seres que são... que é um projeto genético de Saratem, que é um filho paradisíaco é, de Anyotaki. como se representasse o anticristo, vai. Isso é mais ou menos só para a gente entender, é, para a gente ter um parâmetro só, porque é muito... São seres muito evoluídos para a gente poder colocar no nosso entendimento pequeno terreno, né? A nossa capacidade de entendimento, né? Enfim, esses, essa raça é uma raça que foi denominada, é, o nome é, é Chopats. E essa raça é uma raça que são, a característica deles é de vampiros. Eles são vampiros energéticos. Eles consomem a energia que é gerada através do medo, da culpa, da raiva, do ódio, da matança, da destruição, do estupro, todas as formas negativas, é, da avareza, do, da luxúria, tudo isso, é os, é, é os são energias que os chopates se alimentam disso, consequentemente, se eles se alimentam disso, eles vão querer mais alimento, né então eles vão é, administrar para que, essa energia fique sendo gerada ainda na Terra. E assim, eles, entram, eles vêm para o planeta como entrantes é, nos políticos e, ou, ou outro, é, em diversos é, é, comandantes e governantes que estão na cúpula do, da, do, dos governos do, do, do planeta Terra e, e trabalham para que essa energia seja alimentada. O... A questão na qual é, essa amiga minha pediu né, para comentar era, era uma questão sobre, sobre essa coisa de que, ah, que a gente veio de outro lugar e qual que era a guerra. Então é a guerra de Orion e da onde cada um veio é muito particular, é, é uma história, é um despertar, dentro do despertar espiritual é onde você acaba descobrindo da, de onde você veio. Uma das formas de descobrir isso é realmente fazendo o curso da cura quântica estelar, sendo sintonizado com seu mentor e recebendo um resumo da sua carta estelar, que é mais ou menos uma parte da história de onde você veio, de que estrela você veio. Bom, enfim, era mais ou menos isso que, que eu ia comentar. Espero que eu tenha é, esclarecido essa questão né, para para essa minha amiga que pediu para eu falar sobre sobre esse caso e junto ao vídeo eu vou postar um link que é um link do site do Rodrigo Romo que chama desdobramento da rebelião de Orion para a Terra que esse texto ele vai explicar um pouco do que o que que é essa o que que aconteceu mesmo na Terra porque existiu uma rota que é chamada rota hexagonal entre várias estrelas vários planetas onde é, ali dentro dessa rota aconteceu a Guerra de Orion E assim os comandantes tiveram que administrar é, Todas essas almas para que elas pudessem é, encarnar no planeta Terra E elas encarnaram não só nessa constante que a gente está Porque o planeta Terra tem 13 realidades paralelas Elas acabaram encarnando em 13 realidades paralelas Então nós temos essa Terra e mais 12 Terras em outras realidades é, e aí, hoje o processo de ascensão no qual a espiritualidade vem trabalhando é para que essas almas sejam para que elas voltem umas voltem para é, o seu para sua estrela de origem é, as que estão num, num caminhar de é, espiritual de, de é, para que elas caminhem para a ascensão espiritual para que possam voltar a ser, talvez, comandantes estelares e vir a trabalhar é, dentro da, é, da, da egrégora é, de, é, de luz, né, e as que estão muito negativadas para que elas possam ser removidas e enviadas para uma outra constante, outra galáxia, outro universo, aí já é outro assunto que eu ainda não tenho estudo profundo, mas o que Supostamente, esse, é, esse período que vamos passar de hoje, de 2018 a 2026, é um período de alinhamento com diversas energias e que esse processo do resgate vai ser intensificado cada vez mais. Justamente porque a, também tem um outro fator, é que o sistema solar, ele vai passar por cima de uma, de uma região chamada Zona Neutra. Em 2026 é quando vai ser o período mais é, tenso, segundo os relatos aí né, do Rodrigo Romo e tal, é que esse período vai ser mais tenso em 2026, onde, a, onde o, o Sistema Solar vai passar por cima da Zona Neutra, o que vai, o que vai ajudar aqui muitas almas negativadas também passem a encarnar no planeta e outras sejam removidas, enfim é... mas voltando ao foco do, do vídeo né? que era de onde viemos né? viemos das estrelas, ninguém é daqui ninguém é desse planeta esse planeta foi esse planeta, ele foi fabricado em Sirius é... por isso que existe uma conexão tão forte com as, a, a linha siriana é, inclusive por isso que tem é, eu diria que atualmente tem tanta gente é, com, com gato né? os gatos são seres que foram criados em sírios o, os seres aquáticos, as baleias, os golfinhos também é, então, mas cada um tem uma, uma origem estelar que provavelmente veio para cá ou numa missão de ajudar num resgate, ou para tentar, para ter o conhecimento de viver uma experiência num, na Terra mesmo, porque a Terra tem, no centro da Terra, no núcleo da Terra, existe o genoma é, do, de Cristo Mahatma, é, digamos assim, e, que, é o, que é o MCM, que ele diz Morontial Cristo Mahatma. É, então, as almas vieram aqui para vivenciar, só que acabaram nessa marca, mais ou menos de 87 mil anos atrás, acabaram ficando, ficou todo mundo preso aqui na roda de, de, de, encarna, de reencarnação, né, que é a chamada roda de Sansara. E, yes, e a Egrégora que foi trazida, os seres que foram trazidos acabaram implantando essa energia da maldade, né, da, da, da discórdia, tudo... E é por isso que a gente vê mandos e desmandos do governo, guerras, armas, drogas, entre muitas outras coisas, sendo perpetuada e cada vez mais alimentada, porque esses seres ainda estão presos aqui e muitos desses seres estão presos aqui. É... Talvez, como a gente tem uma linha estelar muito distante, muito longa, quem sabe a gente, né, eu ou até você não teve uma encarnação em um desses planetas, né, em Capela ou em Talsete, em Boronac, e acabou vindo para cá, às vezes até numa missão boa, só que trazendo um genoma de maldade, de, de raiva, de destruição, de, de ódio, é, né, quem sabe, né, é importante, por isso que a gente entra na questão do, do não julgamento, né? não julgar o próximo, porque a gente não sabe se a gente tem aquele gene também, né? Posso eu estar aqui falando como se eu fosse o bonitinho da história, né? O, ai meu Deus do açúcar, que está pronto para censionar, Mas quem não garante que eu não tenha um, um rabo de lagarto aqui? <risos> e que eu já não passei por lugares onde eu adquiri esses, esses, esses genes, né? É, enfim, o que importa mesmo é o despertar interno de cada um e, e, a, e a conscientização... É, desses fatos, é, des, é, desses acontecimentos, para que possamos fazer a reforma íntima, a mudança interna, para não alimentar mais certas energias, para que essas energias não perpetuem mais no planeta. Afinal, é muito mais fácil fazer maldade, não é? Diga, diz aí, não é? Muito mais fácil falar mal dos outros, fazer maldade, roubar a grana aqui, fazer um outro negócio ali. É muito mais fácil. Agora, fazer o bem, meu Deus do céu, dá um trabalho. Enfim, é isso. Então, fica por aqui no vídeo. Agradeço a quem assistiu mais uma vez. É, posso estar meio com a cara meio zoada porque eu tô numa semana. Eu tô meio fadigado. Mas a vida continua, né? E que a, a cura quântica estelar sempre auxilie. A todos vocês aí, para que tenham um entendimento maior do universo, para que possam repensar as questões pessoais, rever os contratos pessoais. Uma dica para isso também é fazer a meditação de 21 dias do Arcanjo Miguel. É, nós mesmo, eu mesmo, eu e a Camila, nós postamos uma, um vídeo que é quebra de pactos. Uma luz Mahadeva, Quebra de Pactos, que é um texto que foi postado pela Doriana Tamborini, no qual é a meditação de 21 dias do Arcanjo Miguel, só que tem ma elementos um pouco mais detalhados, é, trazendo comandantes estelares, trazendo é, mais detalhes mesmo, assim. Enfim, mas a meditação do, do, do Arcanjo Miguel, 21 dias, você também pode achar 21 dias Arcanjo Miguel no YouTube, é uma ótima meditação para fazer durante 21 dias seguidos, onde vários contratos da sua vida, eles podem ser trabalhados para ser removido aquele contrato. Um contrato, às vezes, é algo assim, uma discórdia que você talvez entrou em outra encarnação com alguém. Pode ter sido uma discórdia, pode ter sido... É, um matou o outro, vai, digamos assim. Né? Não tem aquela história de... Ah meu Deus, é, eu fui lá no centro espírita e eu vi que eu fui um gladiador na Roma Antiga né? Todo mundo foi gladiador né? Como diz o Checo Xavier, eu fui a pulga né, em cima do leão né? Ninguém foi a pulga, todo mundo foi gladiador, imperador, rei né? Mas enfim, digamos que você foi então um rei, né, um gladiador matou alguém Ali gerou um contrato entre você e essa pessoa As duas pessoas têm um contrato muito forte porque se você matou a pessoa, ela vai querer vingança. E ela vai ter o direito de vingança. E ela vai querer azucrinar a sua vida. Se ela não encarnou, ela vai tentar obsediar você ao máximo. A meditação dos 21 dias pode talvez trabalhar isso e quebrar esse contrato. Porque também vai trabalhar o perdão. O perdão. O seu perdão consigo, o perdão ao outro... Né, em geral das duas partes não precisa ser também uma situação de matança pode ser simplesmente uma discórdia algo que você acabou discutindo gerando uma energia é, negativada junto com alguém que pode ter, até, até ser nessa vida e naquele no momento que você criou é, esse contrato essa discórdia fica uma energia ali negativada em torno né de você e até da pessoa também mesmo que vocês entrem numa cor numa, numa certa paz interior e tal ainda fica um rastro energético esse rastro energético é onde certas entidades que umbas é, obsessores eles se ali, eles se alimentam disso e passam a obsediar você vai digamos assim então às vezes ainda existe um rastro e talvez a meditação do arcanjo de miguel vai poder conseguir vai poder trabalhar na remoção até desse rastro, né, que ainda é um, de que é um fio ainda do contrato que você tem com alguém. Então, enfim, é isso. O, o, a meditação também do Arcanjo Miguel ajuda muito na, no entendimento disso e talvez no primeiro momento quem fizer a meditação vai vai ter sonhos né talvez sonhos um pouco malucos ou talvez não vai sonhar nada porque vai acabar fazendo um trabalho mais profundo né enfim existe acho que é Vera Grimmel que gravou esse essa meditação eu e a Camila gravamos também chama Luz Marradeva quebra de pactos tem o Gabriel Raio Lunar também que ele gravou também essa meditação enfim são vários áudios aí que você pode fazer, ou na hora que acordar, ou antes de dormir, né, como uma meditação, durante 21 dias seguidos, né, e observar, tomar nota dos sonhos, e é isso, agradeço aos que ficaram aí, né, já está dando quase 26 minutos de vídeo, então, agradeço e tenha uma ótima semana, gratidão.